Oi, gente, tudo bem? É, esse aqui é mais um vídeo do meu canal e nós estamos de férias e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa pescaria. Essa semana a gente resolveu sair para pescar alguns dias, alguns dias foi sem sucesso, alguns dias aí a gente não conseguiu nada, outros a gente pegou peixes bem pequenininho que não deu nem para nada. Mas hoje a gente estava com um pouquinho mais de fé e acreditando que a gente ia conseguir e pescamos já aqui dois peixinhos, então vou mostrar para vocês como que a gente está fazendo e mostrar aqui um pouquinho da nossa pescaria, do nosso dia então se você é novo nesse canal, já se inscreve, já curte esse vídeo aí para dar aquela força e comenta aí é, o que você achou da nossa pescaria e é isso, vem comigo no vídeo de hoje Já pescamos dois, não sei se dá pra ver. Dois peixes. Esse peixe é tipo um peixe bem amassado, ele é bem feio. Mas ele eles fazem filé e é bem gostoso. Aí nós já pescamos aqui, não sei se dá para ver. Olha, tá mexendo. São um dois. Um tá vendo? Tô com medo dele pular na água. Eu vou mudar ele pra cá. Ele voltar pra água aí. Nós estamos pescando com essa minhoca nojenta. Essa daqui. Oh! Eu acho bem nojenta. E com camarões. Congelados mesmo. E tá dando super certo. Já pegamos dois. Na realidade, Simon, he got two in the same line, but one just left. But it was a small one, right? It's okay. When it's too small, we cannot take it. It's better just to leave. But yes, we are happy now. Let's try more. <laughs> Finally, we are happy now. <laughs> então vou tentar aqui pescar. Minha vara está ali, minha cadeira, e nós estamos tipo num porto aqui, bem bonito, já cidade e o carro ali a gente tem algumas coisas eu fiz uns um sanduíches vou mostrar para vocês aqui temos coca temos as minhocas precisam ficar aqui geladinhas né no meio da comida mas tá tudo lacrado o pão tá lacrado tem coca água lanche e bagunça os equipamentos de pesca e a gente e essa vara aqui esse tipo de peixe você tem que pescar dá para usar dois anzóis por isso que o Simon pescou dois você coloca dois anzóis e esse peixe ele gosta de pérolas de ver ele é curioso aí na hora que ele pega ele come né a comida coloca minhoca ou o camarão e ali embaixo tem um pezinho na hora que joga ele vai até o fundo esse peixe ele fica mais no fundo da água então é esse tipo de pesca que a gente tá fazendo eu na realidade não conheço muito de pesca mas a gente já tentou essa com pezinho e também outro tipo de, sem ser isca né usar uns peixinhos usar uns negócios assim então tem bastante coisa aqui, eu vou mostrar um pra vocês, depois eu mostro o resto. Tipo peixinhos assim, ó, que já vem no anzol, aí o peixe vem e pega. Que dá pra pescar um outro tipo de peixe num outro lugar, no outro tipo de pesca. Então eu tô aprendendo esses dias com o Simo, o Simon também tá aprendendo, nós não sabemos muito, mas esse tipo de. é outro tipo de, de jeito de pescar um outro tipo de peixe. Aí tem vários, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, ó, aqui são vários peixinhos, aí tem outras coisas que os peixes gostam. A gente assistiu alguns vídeos pra aprender como faz e tal, e aí a gente tá tentando. Mas é isso, gente, eu vou mostrar, se a gente conseguir pegar mais, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o Simão pegou aqui, acabou de pegar um, mas esse é diferente, ó. Esse aqui... Esse aqui. É muito pequenininho, tem que devolver para o mar. That's too small. espirrar virou a minha cara. Mas tá dando certo aqui. O lugar, o spot aqui tá, tá bom. It's good for fishing, so I'm going just to try to fish more, and then I can show you guys. We got so excited in the first one, so I didn't record, but now I got excited to to record and show you guys. Let's see what's going to happen. Concentração. Em cima também. Um barquinho estacionando. Um barquinho. Barco. Não sei onde ele vai parar, não. Talvez ele vai parar bem aqui, onde a gente tá pescando. Aí, miou. A gente vai ter que mudar. hein? comum aqui gente botei um bonezinho aqui tá só e comendo um lanchinho queijo, salada, maionese, e tipo um presunto, mas um pouquinho diferente que tem aqui, que eu comprei. Tá gostoso. no bon apetite. Yeah. Gente, acabei, acabei de pegar mais um aqui, e é isso. Gente, terminamos a nossa pescaria, conseguimos pescar é, três peixes, é, um, um bem grandão e uns, dois menores, né, que foi eu que pesquei os menores e o Simon pescou, na verdade, ele pescou dois em, em, uma, em uma tacada só, só que um acabou escapando e aí o grandão ficou, então a gente tá com três peixes e aí eu mostro para vocês quando chegar em casa. Mas foi esse o vídeo de hoje, da nossa pescaria, do nosso dia de pesca. E a gente até ia ficar mais, mas começou a chover agora. Tá vendo? Lá fora tá é, começou a chover, a ventar. Então a gente resolveu ir embora pra casa. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí. Não esquece de se inscrever e deixar seu comentário se você gostou ou não do vídeo de hoje, da nossa pescaria. E também deixa aí se você gosta de pescar ou não. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.